Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula da nossa disciplina. Hoje nós vamos, então, tratar nessa unidade 3 do módulo 1 sobre as relações jurídicas. E a gente vai começar, então, falando sobre a relação jurídica como sendo as relações sociais a que o ordenamento jurídico dá uma importância tal que as qualifica de modo a protegê-las e prever-lhes as consequências. Conforme traz, então, o doutrinador Poletti. Então, eu coloquei para vocês aqui justamente que essa relação jurídica ela vai ser, então, a junção entre a relação social e a norma jurídica. Isso por quê? Porque consiste na própria experiência social enquanto reflete as valorações da comunidade e com substâncias em regras dotadas de eficácia em virtude da própria força dessas valorações constituindo, então, uma unidade dialética, né? uma dimensão bilateral de norma, que comunica-se a relação formando uma estrutura, então, intersubjetiva que unifica duas ou mais pessoas em determinado meio social. Então, a gente vai ter, de um lado, o um sujeito ativo, do outro lado, o um sujeito passivo, ou alguns vão dizer o demandante, do outro lado, o demandado, ou pode ser o autor, do outro lado, o réu. Né? Então, a gente vai ter essa relação e dentro do Estado né, democrático de direito, dentro do sistema jurídico, para tratar dessa relação entre essas partes, a gente vai ter o juiz, que representa o Estado. Então, o Estado juiz. Então, essa relação jurídica, ela caracteriza-se justamente pelo fato né, é, em que um dos sujeitos tem a faculdade de exigir de outrem a adoção de determinadas atitudes. Né? Ou seja diante de uma ação ou diante de uma omissão. Isso em razão do quê? Em razão de determinados fins, os quais configuram a expressão histórica justamente dos valores que são acatados pela coletividade naquele momento. Então, eu dei alguns exemplos em aulas anteriores para vocês de questões envolvendo justamente a moral, a ética e o direito. Mas quem são esses sujeitos, né? dessa relação. Então, a gente tem justamente é, o poder jurídico, né, o dever jurídico e um vínculo jurídico, do qual a gente vai ter de cada lado, então, o sujeito ativo e o sujeito passivo. E dentro disso, então, uma facultas agente. Por quê? Porque o sujeito ativo ele tem a faculdade ou não de agir diante de uma situação, seja ela uma... Uh, diante de um fato, né? seja ela uma ação ou omissão. E o sujeito passivo, então, vai ter que dar uma resposta a esse fato, seja ele omissivo ou ativo. Então, com base no quê? Com base justamente numa norma agente que vai ser aplicada, então, nessa relação envolvendo sujeito ativo e sujeito passivo. Então, quais são os elementos essenciais dessa relação jurídica? O sujeito ativo, ou credor, ou autor, ou demandante, o sujeito passivo, ou devedor, ou réu, ou demandado, no qual também vai existir essa relação entre ambos. A gente também vai ter na relação jurídica o que a gente denomina de elementos externos. Né? Então, Quais são os elementos externos? A gente vai ter as partes, que pode ser a pessoa física ou também denominada de natural, conforme é, o ramo do direito, e a gente vai ter a pessoa jurídica. A gente vai ter também o objeto, esse objeto ele podendo ser imediato, que é a prestação, e também imediato, que é o objeto dessa prestação. E a gente vai ter o fato jurídico e a garantia. Além desses elementos externos, a gente também tem os elementos internos, que vão ser justamente o direito, que pode ser o direito subjetivo ou o direito potestativo, mas além do direito, a gente também tem, de outra parte, os chamados deveres ou obrigações. E o objeto né, da relação jurídica, como eu disse, ele é a prestação ou o bem que se incide o poder jurídico, com a intenção de favorecer o sujeito ativo. Então, as relações jurídicas elas podem ser prestacionais ou patrimoniais, que podem se subdividir em obrigacionais ou reais, podem ser também eh, existenciais ou mistas, né? Que vai estar tá aí entre relação existencial e relação patrimonial. E o um exemplo disso são as relações familiares, que muitas vezes envolve não apenas, né? É, no caso, por exemplo, de divórcio, a questão do próprio divórcio em si, né, o fim dessa relação matrimonial, mas também a guarda de filhos, também a partilha de bens, né, quem vai ficar com a casa, quem vai ficar com o carro, quem vai ficar com as crianças. Então, há toda uma questão que vai envolver então o sujeito A e o sujeito B, o sujeito ativo, o sujeito passivo, o demandante e o demandado o reclamante ou reclamado mas aqui quando a gente fala de relação jurídica a gente também tem que trabalhar a questão da personalidade jurídica e essa questão da personalidade jurídica é importante porque porque é a partir da personalidade jurídica que a gente diz que o indivíduo ele é apto para possuir direitos e deveres né e é algo que a ordem jurídica ela reconhece a todos então Dentro do Código Civil, a gente vai ter lá é, previsto no seu artigo 1 que toda pessoa é capaz de direitos e deveres da ordem civil. E aí, quem são todas essas pessoas? Então, a gente pode estar tanto falando da pessoa natural quanto da pessoa jurídica. Se nós estivermos falando da pessoa natural, que somos nós seres humanos, há duas correntes com relação ao início da personalidade humana. Uma que é adotada pelo legislador brasileiro, que é justamente a personalidade jurídica começando a partir do nascimento com vida. E a outra teoria, que é adotada por alguns estudiosos do direito, que vai dizer que a nossa personalidade jurídica ela começa desde a nossa concepção. tá? Mas tem um porém. Né? E esse porém está justamente na própria lei civil artigo segundo né o código civil vai falar justamente sobre o que que a personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida mas a lei põe a salvo desde a concepção os direitos do nascituro ou seja aquele feto aquela criança que tá crescendo no ventre da mãe ele é o nascituro ele já tem os seus direitos sendo protegidos Porém, o que diz a legislação brasileira, e por isso é o que segue, então, o legislador pátrio, é que a personalidade, ela começa a partir do quê? Do nascimento e do nascimento com vida. Então, respirou, já começou, então, ali a dizer que tem uma personalidade. Mesmo que essa criança venha falecer pouco tempo depois, mas ela nasceu viva. E é uma diferença muito grande entre nascer viva e falecer logo a seguir, ou já nascer ou já vir na morta, né? Para fins o quê? Para fins inclusive sucessórios, tá? Que não é o nosso ponto aqui nesse momento. Mas o certo é que se enquanto né a personalidade jurídica de nós como pessoas naturais se inicia com o nascimento com vida ela vai cessar, conforme prevê o artigo 6º do Código Civil, com a morte ou pela declaração de ausência por ato do juiz. Então, o indivíduo faleceu, ou se declarou ausência ou presunção dessa morte, então, vai ser considerada então, como sendo o quê? Findada essa personalidade. Em matéria sucessória, pode ocorrer a chamada comoriência. O que é essa comoriência? Ocorre quando mais de uma pessoa... né vem a falecer, elas são encontradas juntas, e não se consegue determinar quem faleceu primeiro. Né? Então, qual é a ordem do óbito? Então, o sistema brasileiro, ele considera como sendo simultâneos, caso não se consiga provar o contrário. Então, a gente pode ver isso em caso de acidente automobilístico, desabamento de prédio, deslizamento de terra, que você não consegue é, determinar quem faleceu primeiro, se foi o pai se foi a mãe, se foi o pai, se foi a avó, isso também para fins o quê? Sucessórios. No tocante à ausência, essas caracteriza do ponto de vista jurídico quando o juiz declara, após ficar comprovada em processo especial, que a pessoa desapareceu de seu domicílio ou dela não se tem notícia de, decorrida em um determinado é, prazo de tempo. Né? E também existe a chamada morte presumida, essa morte presumida, ela pode ser declarada sem a declaração de ausência nos termos do que dispõe também o artigo 7º do Código Civil de 2002, quando o óbito se mostra provável em face de algumas circunstâncias, como, por exemplo, ser é extremamente provável que a morte é, ocorreu né, diante do perigo de vida. Então, por exemplo, é, cai um helicóptero né, é, no mar, não se encontra o corpo daquela pessoa depois de um determinado período né, de busca pelos bombeiros. Então, presume-se que aquela pessoa ela faleceu. Né? Ou se alguém desaparecido em campanha ou um prisioneiro é, de guerra né, não foi encontrado até dois anos após o fim do conflito armado, também vai se presumir né, que aquele indivíduo também faleceu. Então, Tal declaração, ela pressupõe ainda o quê? Que as buscas e averiguações, elas tenham sido completas, tá? Elas tenham sido completas. Então, eu coloquei aqui para vocês alguns artigos, né? Dizendo quais são as pessoas jurídicas, tanto pessoas jurídicas de direito público externo, quanto pessoas jurídicas de direito público interno. As de direito público externo são os estados estrangeiros, e todas as pessoas que forem regidas pelo direito internacional público, então tem muito a ver com o quê? Brasil e França, Brasil e Organização das Nações Unidas, Brasil e a Santa Sé. Tem as pessoas jurídicas de direito público interno, que são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes, né? E aí a gente tem, né? É, inclusive, algumas situações em que causem danos a terceiros, que pode haver o direito de regresso, ou seja, o A paga para o B o dano e depois né, há esse regresso para o C, porque o C acabou também sendo envolvido nessa situação. E são pessoas de direito privado, aí tem uma relação, as associações, as sociedades, as fundações, as organizações religiosas e os partidos políticos. Então, quem são né, essas pessoas jurídicas né, e como elas nascem? Então, tem as de direito público, que vai existir a partir da vigência da lei que as criou, e tem a de direito privado, que ocorre com a inscrição do ato constitutivo no respectivo registro, conforme previsão do Código Civil. Quanto à extinção, né, essa extinção ela pode se dar por meio de dissolução, que pode ser convencional, e pode também se dar por meio de dissolução, que pode ser administrativa, pode ser judicial ou pode ser também um fato tido como fato natural. Então também é uma outra possibilidade de dissolução dessa pessoa jurídica. Ainda no que tange a essa questão, a gente tem que falar sobre a capacidade de direito ou capacidade de gozo. Por quê? Porque a capacidade de direito é a aptidão genérica para adquirir direitos e contrair deveres, né? E isso todos nós possuímos. Então, capacidade de direito todos nós possuímos. A partir de quando? Do nascimento com vida, tá? Então, todos nós possuímos capacidade de direito ou de gozo. Porém, nem todos nós possuímos capacidade de exercício desse direito, tá? Como assim, professora? Por quê? Porque a capacidade de fato ou de exercício, ela é a capacidade de exercitar esses direitos e esses deveres. Então, enquanto a capacidade de direito ou de gozo, ela é passível né, de, ser, de, de existir para todos, a partir do nascimento com vida, a partir do momento que adquire a personalidade jurídica, aqui quando eu falo de capacidade de fato, a gente só vai poder exercitar os nossos direitos e deveres sem a é, assistência né, é, de um curador, por exemplo, ou a participação de um tutor, para aqueles que são menores de idade, a partir do momento em que nós adquirimos a maioridade civil, ou seja, aos 18 anos, ou antes disso, por meio da emancipação que é dada pelos pais desse menor de 18 anos. Então, essa capacidade de fato, ou de exercitar esses direitos e deveres, ela está condicionada justamente ao quê? a alguns requisitos que é trazido pela própria legislação nacional. Então, a partir desse momento, a gente vai falar né, que o indivíduo ele foi emancipado ou adquiriu a maioridade, que ele é capaz e ele tem uma capacidade plena, tanto a capacidade de direito quanto a capacidade de fato. Mas vale dizer que existem algumas situações em que o sujeito ele pode ser considerado incapaz. Então essa incapacidade ela pode ser absoluta, como ela pode ser relativa. E isso é trazido pelo artigo 4 do Código Civil, que fala que são incapazes relativamente a certos atos ou a maneira de os exercer, os maiores de 16 e menores de 18, os ébrios habituais, os viciados em tóxicos, ou seja, os que são né, é, viciados em bebidas e drogas ilícitas, né? aqueles que por causa transitória permanente não puderem expressar sua vontade, os pródigos, ou seja, aqueles que gastam né, em demasia, né, os perdulários, né, que acabam colocando até mesmo é, o seu patrimônio em risco. Os absolutamente incapazes, que são esses menores de 18 anos, então, o um indivíduo de 10 anos, ele é absolutamente incapaz, ele é impedido de praticar qualquer ato da vida civil, devendo ser representado pelos seus responsáveis. Então, ele vai ter um tutor. Já os relativamente incapazes, eles podem praticar alguns atos da vida civil, desde que assistidos pelos seus responsáveis. E aqui, então, ele vai ter a figura de um curador. Então, para um e-tutor... Para outra é curador, e aqui os relativamente incapazes eu coloquei como exemplo as pessoas com tran transtornos mentais, né? Então, durante um período, a pessoa não está bem. Então, durante aquele período, ela está relativamente incapaz, ou pode ficar ad eterno como relativamente incapaz, por uma doença posterior ao período de que ela era capaz. Então, até um certo, uma certa idade, o um indivíduo ele é capaz, e depois por alguma doença de cunho mental, né? Ele se torna relativamente incapaz. E aí eu coloquei para vocês, capacidade de direito ou de gozo, mais a capacidade de exercício, né, ou de fato, a junção disso vai, então, configurar a chamada capacidade civil plena. Há também o chamado fato jurídico, que produz, modifica, conserva e extingue direitos, né ele é o resultado da incidência da norma jurídica sobre o fato que foi concretizado. Então, tem que existir um fato concreto. Então, eu coloquei para vocês aqui, a chuva que cai é um fato, que ocorre e vai continuar ocorrendo, né? de forma é, normal né? e independentemente de questões jurídicas. Só que ela pode se transformar num fato jurídico a partir de quando? A partir do momento em que cai o telhado, né, de uma escola, e venha a causar prejuízos, não apenas materiais, mas também físicos, né? A, a, algumas crianças ficam é, lesionadas, têm lesões graves, ou pode mesmo virar óbito. Então, isso se torna um fato jurídico. E a gente vai ter aqui a subdivisão dos fatos jurídicos. Então, a gente tem os fatos jurídicos subdivididos em fatos naturais, que podem ser ordinários, aqueles que acontecem, né? de uma forma mais comum, e os extraordinários, né, que são excepcionais. E existem os fatos humanos que são ilícitos e os fatos humanos que são lícitos. E aí a gente vai ter, dentro dos fatos humanos lícitos, o ato jurídico em sentido estrito, o negócio jurídico e o ato-fato jurídico. Bom, pessoal, encerro por aqui e nos encontramos, então, na próxima aula para falarmos sobre as fontes do direito sendo então a última unidade desse módulo 1 que trata do direito. Tchau, tchau e até a próxima.